Cruzou, cruzou, né? Então, agora pega as Pineira lá. Agora nós vamos testar lá na pineira.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 Agora nós vamos fazer um teste, ver se está na peneira Quem sabe já está na peneira Vai pra cá. É, essa aqui não tem nada aqui, não. Essa não tem nada, Chico. Um Nunca aí porque que saiu aqui que o resto passou tudo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 fazer, aumentar aqui, ó. Uhum. Quer fazer um teste para ver se tá nessa primeira? Acho que é bom, né? Uhum. Vai diminuir tempo. Uhum. Faz um teste casual, Sobe mais para frente, perto da peneira, senão ela não vai cruzar e põe as. tá caindo para baixo essa antena. Corta para trás de novo Levanta mais, a ponta, aí pode vir. Vai, vai, vem, vem Segura aqui que eu faço o teste. Não, aí não. mandando pra lá ó não, tá, acho que deve estar tá no buraco de novo filma aí que eu vou ver se tá no buraco de novo tá, aí, Ih, tá no buraco ainda. É nenhuma das duas primeiras não tá bom para segurar aí Pode virar essa primeira uma no x quando você vai lá vou dar uma olhada aqui tem umas pedrinhas bonitas que eu já vi aqui ó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 Vamos tirar de novo ali. Então, aparelho agora que vai dar gosto. Então, a cada pedrinha bonitinha que vai aparecer nesse vídeo. Pegando ali de novo, porque não tá nesse buraco aí? Aí tá bom. Vamos fazer isso aí meio rápido, nós vai dar vídeo meio longo. Aí. Já primeira de cima e trás. Traz é, já, se nós tocar tirar outra peneira lá, vai ficar longo demais. Já traz essa outra aí, ah, água tô Não, não tem nada, não. não. uma pedrinha bonita aqui mas quem sabe é ele né ó quem sabe é o bichinho da goiá bem ó está até relampiando Peça as ordens, segura aqui. Minha alma já vira rapidinho. Você que tá dentro do buraco aí Tá fundo aí Tá dentro do buraco hein? Tá fundo Vai lá é. ba... Pode trazer a outra Ainda tá no buraco agora só dá uma olhadinha aqui nesse caso aí não tem nada nele olhar por olhar né ó está tão liso que caiu de volta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 Vamos tirar outra lá. É, é a última e tem que ser rapidinho, mesmo Porque o vídeo está ficando muito longo.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 Então é o seguinte, se tem, tem, não tem. Aí o pessoal que vê o vídeo aí já viu, sabe? se tem, não tem. Então... Agora... Esse negócio aí de ficar inventando as coisas aí pra pôr em primeira, pepitinho de ouro, não sei o que, então isso aí não é comigo não. Nosso negócio aqui é real. Não tem corte em vídeo, não tem, não, não para o vídeo, é tudo gravado reto e direto. Será que tá na primeira Vai na peneira. Parece que ele saiu na pineira segura aqui. Deixa eu dar uma conferida. Uh.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 Agora já vamos encolher essas horas porque já não, não vamos usar ao... mais Daqui a pouco nós já vamos almoçar Tem um restaurante aqui pertinho Mas vai bater um feijãozinho um O nosso amigo Edson aqui disse que já está com a barriga roncando <risos> Legal Vai, vai bem rápido. Onde você estava lá mesmo, já está bom lá de órgão. Mais para trás um pouco. Aí. Aí. Tira só de cima, bate só de riba. Através.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 Hã? Ah? Hã? Ah? Então vai estar tá na segunda, hein? Tomara que esteja na segunda então, porque... Bate a segunda e trás rapidinho, vai, já montou, vai, já abre ela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 Não, não. Não, pega isso aqui. Meu Deus. Acho que é ele. Amarelo? Não, você amarelo não quer dizer nada. Pode ser até vermelho. Tá com a carinha boa, põe. Segura aqui, eu vou passar o. Vou passar de um novo a vareta. Tem que segurar esses dois na mão aí. Porque se não tiver, nós já vê logo e já. Me invita de ficar atrás de pedrinha bonita, né? Mas o diamante ele confunde muito, né?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 Vai fumando ainda com o eu posso ter uma só matando. Opa, caiu. fazer mão pé. Vamos ver. a mão pra Vai toda essa primeira e agora, hein? Acho que é bom usar a loupa, hein? Nossa, esse vídeo vai ficar longo, hein? Eu não estou conseguindo ver não. Se ele estiver grudado na, na, no fundo da pineira, aí chega aí, tá difícil. E aqui, ó. Tira a mão da sua mão. Uh -uh. Peraí. É, vamos ter que testar de novo, eu acho que ele é de saiu, escarou pro chão aí. Segura aí que nós vamos testar de novo. É. Não, está muito para frente. Né? aí, vou testar de novo. Trem, Tô achando que já saiu uma mão. Um capim d'água. Não vai bater em cima do coisa aí que distrai. Você tá com o dedão lá em cima. Aí ah, saiu daqui já. É. Aqui não, põe essa mão pra frente aí. É, a mão, que... é uma mão chique. na uma mão. Eu acho que é o grandão. Hum. Eu acho que é esse aqui, aqui ó, aquele aqui ó. Na Guarda mão. ela, leva para teste. Vai na mão.